No Dia Mundial Sem Carro, uma reflexão para a mobilidade urbana de Salvador. A cidade já caminha a passos largos com alguns projetos, a exemplo do metrô. Para alguns, a opção é se movimentar de bicicleta. Isso não é um esporte nem passeio. É o transporte de Rafael. O analista de sistemas está a caminho do trabalho e faz o percurso todos os dias de bicicleta. Do Rio Vermelho até Ondina e o retorno para casa. São aproximadamente 9 quilômetros no total. E antes, a distância era maior. Eu ia para a Avenida Tancredo Neves. Né? Eu pegava a Orle, ia por dentro da Pituba, né? Itaigara, Tancredo Neves. Né? Eu ia muito devagar, sabe? Descansava muito ao longo do caminho, pelo próprio é, inércio da bicicleta. A bicicleta aumenta em quatro vezes a potência do ser humano em andar. Né? Então, se você souber usar esse, esse, essa qualidade a seu favor, você não, não faz tanto esforço. São poucas pessoas, assim como o Rafael, que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas a cidade tem incentivado essa cultura. Quem não tem a própria bicicleta ou tem receio de utilizá-la em determinados horários por questão de segurança... Pode optar por uma dessas aqui. O movimento Vai de Bike tem 40 estações na capital e 400 bicicletas disponíveis. E que tal começar hoje, nesse dia mundial sem carro, a poluir menos o meio ambiente e contribuir com a mobilidade urbana? Andar de patins ou de bicicleta é muito interessante. Inclusive, hoje no Facebook, um anúncio engraçado. Um minuto de silêncio para as pessoas que estão no trânsito, que vão trabalhar e ficam lá presas. No meu caso específico, eu não poderia ir para o trabalho sem carro, porque eu trabalho a 20 quilômetros da minha residência. Mas eu, pelo menos eu compartilho o carro com os outros colegas. Salvador tem mais de 620 mil carros de passeio e quase 121 mil motos, segundo o Detran. O trânsito é apertado. Para diminuir o uso dos veículos, algumas mudanças de hábitos são necessárias, como caminhadas ou até mesmo a utilização do metrô para quem trabalha ou mora próximo às estações. Mas, apesar da ampliação de estruturas que facilitem a mobilidade urbana, a cidade ainda precisa ser repensada. Nessa tendência de priorizar o automóvel como sendo o elemento mais importante da mobilidade urbana, só nos trouxe, em vez de mobilidade urbana, nós trouxemos mais um caos urbano, né? estamos aí vendo os níveis altos de poluição e congestionamento que a nossa cidade sofre. Já Rafael reclama da falta de arborização, mas mesmo enfrentando o sol, não abandona a bicicleta, que fez bem literalmente ao coração. O coração das vezes, né? O coração metafísico né? e, o, e o real. Como a bicicletada fala, né? Exercício é liberdade para caminhar pela cidade, né?